Como divulgar de forma correta e eficiente os produtos da Amazon e ganhar dinheiro como afiliado? Bom, é exatamente isso que a gente vai falar neste vídeo, mas se você não é inscrito no canal... Aproveita e já se inscreva aqui no canal, logo abaixo, ative o sininho e deixe seu like aqui no vídeo, tá? O seu like é muito importante, esse vídeo dá um trabalhão para ilumina conseguir iluminação, editar os vídeos, então é um baita trabalho para trazer essa informação, então eu só peço o seu like, tá? Deixa o like aqui no vídeo. Bom, então como divulgar os produtos da Amazon de forma correta e eficiente? Eu vou dar duas dicas aqui, muito legais, que com certeza você vai ter resultado, ok? Então no vídeo anterior eu mostrei como você se associa a Amazon, ou seja, como você se afilia à Amazon e ganha dinheiro com ela. Agora eu vou mostrar para você as duas dicas de como você divulga esses produtos de uma forma eficiente, tá? Que vai trazer resultados para você, tá? A primeira dela é trabalhar com o YouTube e fazer resenha desses produtos. Ou seja, você pega um produto da Amazon, lá que você gostou, por exemplo, uma câmera fotográfica. Você faz o que? Você lê tudo sobre a câmera fotográfica, tá? Sobre a qualidade, os benefícios dela, o que que ela faz se possível procura no youtube é, mais informações sobre essa câmera tá anota tudo e depois você faz o que faz um vídeo falando da câmera e ressaltando aquilo que já está na própria página você começa a trazer os benefícios essa, essa câmera você pode até gravar a tela do seu computador em cima da própria mente da amazon simplesmente da, do produto né, e falar então essa câmera ah, é por exemplo quem não tem 6i né é uma câmera assim, ela faz assim a transferência de dados você pode falar exatamente até a mesma coisa que está falando na página só que como é em vídeo né e é uma pessoa falando isso vai ah, fazer a pessoa ter mais atenção né e outra e, e mais como você já estudou sobre essa câmera até mesmo no youtube procurando mais informações que talvez não esteja naquela página ali da, da amazon pode ter um, uma diquinha aqui uma diquinha ali que está no youtube você pega e fala no seu vídeo mostrando a tela Simples e fácil, assim dessa forma, né? Então você faz um vídeo e uh, falando sobre essa câmera, tá? Por que fazer um vídeo desse, desse formato? Porque as pessoas normalmente elas fazem o que? Elas, elas têm ideia de um produto. Tá? E elas vão pegar, tirar dúvidas desse produto ou no Google ou no YouTube. Normalmente agora essa tendência de vídeo então, tá levando as pessoas para o YouTube. Por exemplo, neste momento, ah, alguns minutos atrás, eu estava procurando aqui um adaptador de USB. Então o que, que eu fiz? Eu procurei um adaptador de USB né 3.0. Acabei encontrando um, um adaptador legal na internet. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei o nome do adaptador e joguei no youtube para mim ver como é que funciona esse adaptador tá então acabei vendo o vídeo explicativo dele, gostei e acabei uh, e vou acabar fazendo o pedido desse adaptador, então primeiro eu fui tirar a dúvida, eu contei ele no google mas fui tirar a dúvida se ele era bom lá no youtube em vídeo porque a gente consegue ver tá e a mesma coisa você vai fazer só que como você não vai adquirir todos os produtos da amazon você vai fazer o review falando os benefícios desse produto na, uh, na tela mesmo da própria Amazon, tá? Porque você não vai adquirir uma câmera somente para vender essa câmera, não vai, não faz sentido. Agora, se você adquiriu algum produto da Amazon, melhor ainda. Daí você pode fazer a review dele ali, uh, o ao vivo ali, no, no vídeo, aí fica melhor ainda. Mas caso, obviamente, você não vai adquirir todos os produtos, então você escolhe o um produto e faz, traz essas informações em vídeo para as pessoas, né? E classificando aí seu vídeo lá no YouTube provavelmente você vai gerar vendas, tá? o importante é você fazer a chamada, ou seja, você dá a explicação sobre esse produto, dá toda uma explicação dele, né? tira até mesmo dúvidas que pode acontecer, as pessoas olharem, ah, mas será que essa câmera, ela é boa para tirar foto no escuro, então você vai procurar essa informação, né, você vai procurar essa informação, fazer um vídeo e falar, ó, oh, essa câmera é ótima, tal tal, tal, tal, tal, tal, e se você quiser adquirir essa câmera, clica no link abaixo, que vai levar para a Amazon já adiciona no seu carrinho, se você for comprar agora, OK? Mas se você não for comprar agora, for comprar daqui a uns dias, já adiciona no seu carrinho para você não esquecer, tá? Porque no vídeo anterior eu falei por que tem que adicionar no recomendar que as pessoas uh, adicione no carrinho os produtos da Amazon. Se você não viu, veja, tá na descrição, OK? Então, essa é uma dica. Faça bastante reviews desses produtos. Você pode fazer desse formato que eu falei ou usar o PowerPoint para Uh, ilustrar, né, trazer, uh, fazer todo aquele powerpoint bonito falando sobre a câmera, trazer todas as informações também é uma segunda opção, é uma opção, é uma opção um pouquinho mais trabalhosa, você tem que lidar uh, com powerpoint e tudo mais, mas é super válida, né, quanto mais informações e apresentar de forma mais elegante, melhor, ok? A segunda opção é trabalhar com mini-sites, o que é mini-sites? Mini-sites são sites de uma página trazendo toda uh, a informação de determinado produto tá então novamente você vai criar no caso uma resenha desse produto trazendo todas as informações né mas só que no mini site você vai trazer uma forma mais pessoal né comentar uh, os benefícios dessa câmera né contar lhe uma história ah eu achei interessante essa câmera porque ela de uma forma diferente, não é uma, uma, uma descrição de um produto e sim é uma forma diferente. Eu gostei desse produto dessa câmera T6i porque eu achei ela muito com a câmera muito boa. Ela tem tal, tal, tal, traz as informações todinha ali da, do, do produto, né? Faz um texto referente a isso. Só que é um texto, uma única página com um único texto promovendo esse determinado, ter, determinado produto, tá? Então, o mini site também é uma ótima opção porque. Você consegue indexar aí no Google, né? Então, um é no vídeo no YouTube e outro é, é no Google, né? Com mini sites, então também é uma boa forma tá você não precisa investir muito é um é um trabalho mais é, simples do que criar um blog e tudo mais ou investir em anúncio só que a segunda primeira opção é bem mais válida bem mais simples e fácil de implementar tá então era isso essas duas dicas de como você pode trabalhar com os produtos da Amazon, vender aí pela internet e ganhar dinheiro como afiliado, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!